E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite é, Faz um tempinho aí que eu não tô fazendo vídeo, mas é por causa que eu tava descansando minha voz Porque estou tô com a garganta bastante ruim, sabe? Então por isso que não teve vídeo esses últimos dias, mas estamos de volta aqui Começando no mês de agosto, que eu sei que é um mês muito complicado para vocês que estão estudando Então por isso, eu venho aqui trazer-vos entretenimento de Ben 10 Com aquela qualidade Espetacular que vocês tanto estão acostumados e tanto gostam, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal Sobre um possível filme que vai ter de Ben 10 lá em 2025 Então vamos comentar bem direitinho sobre isso Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, essa informação eu vi no Twitter do Universo BNDES, que é a WikBR. Aí vocês perguntam, ah Daniel, e cadê as fontes que essa informação que vai ter um filme aí de 10 são verídicas? Bem, indo mais a fundo, eu e minha equipe conseguiu fontes de onde foi tirada essa informação do site da própria NBA Onde ele confirma que sim, essa informação é verídica onde ele tem até a sinopse aí do filme, vocês podem, Aí vou deixar o link na descrição para comprovar para vocês que é verdade, né? No caso, esse filme tá sendo feito, é uma produção da Cartoon Network em parceria com a Silver Pictures. E ele traz uma sinopse aí bastante interessante, né? Muito curiosa, que fala assim: "Uma longometragem baseada no programa de TV centrado em Ben Tennyson, um menino que pode se transformar em 10 criaturas alienígenas diferentes, com a ajuda de um dispositivo chamado Omnitrix." Aí vamos para as especulações. A gente pode pensar que isso tudo é um filme que vai ser baseado no clássico, né? Não vai ser uma continuação direta dos eventos de Omniverse. Mas se vai ser um filme baseado no clássico a gente pode pensar assim, será que seria um filme canônico ou não? Bom, eu acredito que eles poderiam sim encaixar uma forma desse filme ser canônico, mesmo sendo em Live Action, vocês falam, oxe Daniel, mas se em Live Action não faz sentido ser canônico? Faz sim, por causa que é aquela explicação, sabe, os Celestiais mudam o universo constantemente. Eles fizeram isso em Vaso Alienígena, que é um filme semi-canônico, então eles poderiam fazer muito bem isso também. Então, essa seria a explicação do que eles estão em live, em live action. Simplesmente, os raps celestiais mudaram pra estar tá daquele jeito. O caso que galera, a gente tem que lembrar que o Ben tem um time skip bastante grande, tipo, de 5 anos. 5 anos, assim, tirando, claro, os flashbacks do Ben de 11 anos, que mostram um pouco do que aconteceu quando o Ben tinha aquela idade. Mas, fora isso, tipo, não tem eventos do Ben de 12 anos, de 13, de 14, entendeu? Eles pulou logo do clássico pro Força Alienígena, na época. Então, eles poderiam muito bem fazer uma continuação, uma coisa canônica, baseada Nesse tempo que não foi mostrado Porque imagina agora, essa época foi mais ou menos a época Que o Ben tirou o Omnitrix Imagina eles fazer um filme live action Explicando assim o motivo De porque que o Ben tirou o Omnitrix Um outro motivo Além do feedback, né? porque é confirmado que o feedback Tem também relação com o Ben Tirado o Omnitrix, mas não foi o único motivo Dá pra fazer um negócio assim ou até mesmo o Ben tendo 10 anos mesmo, tipo algum evento que foi depois de Ben né, de só Alienígena, que não foi mostrado né, antes do Ben completar os 11 anos, antes dele bloquear o feedback. Alguma coisa desse tipo dava pra fazer. E assim, galera, lembrando que isso aqui são só rumores. Por causa que a gente não pode considerar aí ah, é uma confirmação e tudo. Por causa que ainda tem que ter a confirmação dos diretores, a gente tem que ter teaser, tem que ter trailer, a gente ter a certeza mesmo que vai ter esse filme lá em 2025. E uma coisa que eu acredito que eu espere e muita gente também deve esperar, é que seja algo bom, um filmaço, né? Mas que depois do Restore The Omniverse, a galera deve ter percebido, não, Que nós gostamos de Ben 10 a gente demonstrou através desse Restore, a gente quer BN10, a gente quer BN10 de volta. Depois do final do reboot... Não teve nada, não teve um Omniverse 2, um, uma continuação do Omniverse, mas podem ter visto isso, né, como a possibilidade de continuar trazendo o BN10 pra gente, porque não é uma franquia bilionária, com certeza eles não parariam por aí. E a gente tem que ter esperança para que 2025 vai ser um ano que eles vão ter vários filmes bons, vai ter filmes aí dos Vingadores e tudo mais, a gente sabe que a Marvel fazem um filmes filme bastante trabalhados, com CGI legal, assim... Nem sempre, né mas não vamos falar desse caso aqui não Porque o vídeo não é focado em coisa da Marvel né Mas enfim, vocês estão ligados Creio eu que eles vão se dedicar a fazer um CGI da hora Por causa que assim, a gente vendo os filmes Agora, a gente tá no mais velho, depois tá crescido e tudo mais Veríamos com visão crítica Não é que nem Corrida contra o Tempo e invasor Alienígena Quando a gente era criança, a gente não tinha um olhar crítico a gente só assistia porque era Ben 10, a gente gostava dos personagens na vida real Só que depois que a gente cresce, a gente começa a ver ali Ah, não, que foi um negócio mal feito, né? O CGI ruim Que por mais que a gente goste, particularmente eu gosto dos filmes aqui dá uma sensação de nostalgia e tudo mais Mas se fosse hoje em dia, com certeza eu ia reclamar de muitas coisas, sabe? Então, um novo filme aí de Ben 10... Tem que ter os elementos da hora, tem que ter Best transformando nos 10 alienígenas com os CGI da hora, tem que ter Vilgax, tem que ter uns, assim, uns elementos clássicos de Ben 10. E claro, se for para ter alguma coisa nova, um vilão novo, eles têm que se dedicar. Como eu mencionei aí no num vídeo posterior que eu também falei de live action de Ben 10, que o Ion né, é um vilão que é muito da hora, né? Particularmente eu gosto dele da história dele. Mas assim, ele se introduzido lá no filme ali do nada, muita gente não gostou disso. Então tem que ser personagens novos gostáveis. Se tiver algum alien novo, tem que ser um alien novo gostável. Cara, imagina. Eu vou fazer um filme Live Action e com novos alienígenas e colocar os aliens do Matt Wayne, o Sonambulizard, o Bonge Esponge, só que em versão Live Action, isso ser muito legal eles estrearem assim. Ou também eles poderiam fazer uma coisa assim na hora Colocar algo do multiverso Imagina, o Ben com 10 anos Já explorando o multiverso Participando de várias aventuras da hora Mano, eu imagino uma coisa muito legal Que seria pegar os atores que fizeram Corrida contra o Tempo, em alienígena No caso, o Ryan Kelly Seria o Daniel, precisava censurar isso na mão dele Até parece que ninguém sabe o que é Todo mundo sabe que isso é Eu não sei o que é isso E o Graham Philips. Tipo, ele pega eles agora, do jeito que eles estão, só que eles fazem uns bem 10 mil. Mano, ia ser muito legal eles aparecendo ali para representar, para dar uma nostalgia pra gente. Tipo, caraca, eles foram os mesmos atores que fizeram o Ben, no Corrida contra o Tempo e o Só que agora sendo uns bem 10 mil alternativos. Que da hora que isso seria. Então, com certeza, para eles fazer com que esse filme faça sucesso mesmo, seja um filmaço. A gente tem que fazer um plot da hora, CGI da hora Pegar elementos de bem, bem 10 mesmo, do clássico assim que assim, tem a possibilidade desse filme também ser do reboot Que é uma possibilidade assim, bem paia, né? Eu não queria que fosse assim mas tem essa possibilidade. Mas vamos torcer que seja um filme baseado no clássico, no clássico que a gente conhece mesmo da nossa infância. Né? Aí chamava todo mundo que está envolvido em Ben 10, chamava a Mel Fiat, o Duncan Royal, chamava, Dunca chamava Matt Wayne, chamava todo mundo assim que já trabalhou em Ben 10, que está acessível hoje em dia para fazer esse filme ser uma das melhores coisas aí. Que a Cartoon Network já fez de todos os tempos. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que desse tempo pra cá vai ter alguma coisa assim de série mesmo, animada, desenho, continuação de Ben 10? Pode ser, galera. Pra manter um hype ali, para manter uma expectativa, tá? série de Ben 10, depois vai ter o filme. Entendeu? Eu acho que é uma forma de ajudar a Ben 10 ganhar aquele hype todo que a gente sabe que ele dá. Poderia ser uma continuação de Universo? universo Poderia ser no otimista, mas mais provável poderia ser um outro reboot, sei lá, um reboot de Alien Force. Não sei, mas tem uma coisa de Ben 10 ali pra galera ficar na expectativa para quando chegar no filme. Por causa que daqui para 2025 vai demorar, vai acontecer muito, que é em novembro, é no final do ano ainda, entendeu? Mas eu acredito que pode ser que eles produzam alguma coisa de Ben 10, esse meio pra lá, e aí quando chegar, galera. Com certeza, eu boto fé que vai ser um filmaço, né? Se realmente acontecer, vamos esperar ter trailer, ter teaser, ter confirmação. Vamos ver, galera. Mas é isso. Comenta aí, o que, é que vocês querem desse filme. O que é que vocês esperam dele? Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho. Falou e tchau!